O universo está em convulsão, né? Quer dizer, o universo, a Terra, o Brasil, o planeta, a nossa civilização está em convulsão. Tudo está acontecendo. cop 21, corrupções, guerras, conflitos. E a gente vai falar de quê? De guerra nas estrelas. Acontece que eu tenho quase 50 anos. Isso quer dizer que eu tinha, tipo, 10, 11, 11 anos quando passou guerra nas estrelas no Brasil. O primeiro, que era o quarto. O pessoal que nunca acompanhou a... a... As trilogias, coitado, se perde, né? E, cara, assim, para uma criança de 11 anos de idade, o 456, a chamada trilogia clássica de Guerra nas Estrelas, cara, é um baque, porque a gente é criança, a criança é aquela coisa do ego, e você tem lá o herói, o Luke Skywalker, que tudo depende dele. Não, vou, não é spoiler, né, gente? Por favor. A, série tem quase, a, a trilogia original tem quase 40 anos. O vilão é o pai, tem toda aquela coisa de jornada do herói, que você, adolescente, precisa superar o seu pai de várias formas diferentes. E, cara, foi um marco na adolescência de quase todo mundo daquela época. Mas, o que acontece? Você é uma pessoa adulta, séria, né, vai lendo mais ficção científica. Me apaixonei por ficção científica, li Isaac Asimov, vi um monte de coisa. E descobri que tanto ficção científica pode ser muito mais do que guerra, guerras estelares, navezinhas e raiozinhos, né? quanto fantasia pode ser muito mais que o Senhor dos Anéis, que é outra obra que mudou a minha a minha personalidade muito. né, Mas, é, virou aquela coisa, o mercado tem essa coisa né, de deu certo, vamos pra lá. Né? E um monte de tipo de ficção científica muito legal ficou de lado. Fica assim, meio, tudo meio apagadinho. E eu me apaixonei por outras formas de ficção científica que tem outras coisas a nos dizer. E principalmente, essa coisa do herói é meio século passado. O século XXI é muito mais uma coisa de grupos, né? A gente sabe que uma pessoa não vai salvar o mundo e também não é uma pessoa que vai destruir o mundo. Não é um grande vilão que vai destruir e nem é um grande herói que vai salvar essa coisa toda de herói ficou um pouco, não infantil, mas ficou um pouco ingênua. Né? Coloquei tudo num saco só, né? É, Harry Potter, Gata Borralheira, que é a Bela do Dome... Dome... não? Sei, não. Que é a Cinderela, é... o Neo do Matrix, todo mundo é uma... uma coisa assim, o escolhido. E aí veio a segunda trilogia, que é 1, 2 e 3. Eu sei que eu me desanimei com Guerra nas Estrelas, apesar de ser... De de ser muito fã, vi a, o 1, 2 3, que foi a segunda trilogia, mas gostei de ser uma coisa mais de grupo e menos de O Herói, mas o resto é meio apagado, um pouco cômico demais, talvez um pouco infantil demais, é, o jorge Lucas talvez quisesse pegar crianças, talvez tenha dado certo também, porque teve Guerra dos Clones, que desenho, né, que pegou bastante gente jovem. E eu penso assim, ah, a gente tem tanta ficção científica melhor, tanta ficção científica mais profunda que puxa é, questões mais é, modernas, mais importantes, ecologia, consciência, ciência, tanta coisa legal, né. Um dia a gente faz uns vídeos aí sobre outras formas de ficção científica. Eu sei que eu me desanimei. Eu pensei, ah, cara, mas eu vejo, quando, vi os trailers todo, li, todos, li os, os posts, mas fiquei assim, ah, eu vejo, não vejo, quando sair aí o 789, não comprei ingresso, todos os meus amigos, que eram, os amigos mais nerds né, saíram comprando logo para pré-estreia, compraram dois meses antes, assim que abriu o né, pessoal comprou, não me incomodei muito de saber que ah, esgotou tudo nos primeiros cinco minutos, sei lá, ah, falei, ah, de repente vejo Netflix mais tarde, vejo janeiro. Só que aí o tempo foi passando, até escrevi um post que é mais ou menos o equivalente desse vídeo, né? Que é caindo de novo na onda de Guerra nas Estrelas. eu não digo isso de um jeito negativo, tipo, foi enganado, foi é, vencido pela força de sugestão do marketing, né? Porque eu não acho que foi isso que foi, não. Eu sei que foi passando o, o tempo, fui vendo trilha daqui, trilha dali nada nenhuma ficha caía. Achei interessante lá o, o Stormtrooper, meio novinho, que é sugere-se no, no, no trailer que ele pode ser um Jedi. Gostei da menina, que é... Né, é menina porque é quase uma criança né a, a personagem, né mas a jovem mulher, é, que é o tipo uma saqueadora de túmulos, né, de naves abandonadas, acabadas, você percebe que você tem um pós-episódio é, 6 é, um pouco distópico, achei interessante, achei que tinha espaço para abordar algumas questões humanas mais interessantes do que meramente é, guerra de nave. Não que guerra de nave seja ruim, mas como eu te digo, como eu disse, é um universo mais limitado, né. Só que aí eu entrei outro dia no cinema pra ver, semana passada, pra ver é, Mob Dick, não é Mob Dick, é No Coração do Oceano, No Coração do Mar. E tinha lá um totem com quatro lados, com o, o rapaz Stormtrooper, a, a moça é, caçadora de recompensas, não sei o que. É, quem? Mais dois é, personagens. Não lembro agora quem eram. Ah, o Han Solo e o vilão, que eu Pra você ver como eu tava desinteressado, até agora não sei o nome do vilão. E, cara, caiu, de repente, a ficha. E sabe quando dá aquele aperto no peito, assim, que você assim, cara, preciso ver isso, não quero perder? Foi o que aconteceu comigo. Eu sei que três dias depois eu fui e comprei os ingressos pro dia 18 às 5h50 da tarde. E tô ansioso para ver o a nova trilogia, essa última trilogia. Cara, tem roteirista e diretor que são mais antenados com o nosso tempo. Mas eu sei que eu fiquei com uma certa expectativa de que tenha uma abordagem diferente, sabe? Que não seja.. Tem uma. dá uma certa impressãozinha que é um remake do 456, porque é deserto, os dois começando, né? mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma maturidade nos personagens que você não via no nunca Skywalker, até porque na época tudo era um pouco mais infantil mesmo e eu sei que eu acho que pode sair uma uma bela de uma obra e é isso eu acho que guerra nas estrelas não tá com cara de que vai ser pop tá com cara de que vai trazer uns questionamentos bem interessantes e eu sei que eu me animei e agora estou cheio de ansiedade para ver o o tal do episódio 7 e resolvi fazer esse vídeo contando um pouco da minha história Antes de ver o filme e depois que eu assistir o filme eu faço outro vídeo falando o que eu achei do filme. Não sei se é um vídeo para você gostar ou desgostar, mas se você gostou, dá o like aí, né? aperta no dedinho para cima. Se não gostou, pá, aperta no dedinho para baixo, né? fazer o quê? Se você já viu vários vídeos no canal, está curtindo, assina o canal, seja bem-vindo, vem bem-vinda. É, pode dar sugestões também, óbvio, nos comentários. Pô, tá muito longo, tá muito curto, sua voz é horrível. Vamos ver no que dá Guerra nas Estrelas. É aquela, aquele sexismo idiota que o oh, homem tem que gostar de ficção científica, mulher não pode gostar de ficção científica. Né? Mas besteira, né? A maioria das mulheres que eu conheço gostam, algumas gostam quietinhas, outras já gostam... É, abertamente. Eu, eu tenho, inclusive, mais mulher falando de Guerra Estrelas na minha timeline no Facebook do que homem. Só faz horrível, é meio uma crítica um pouco pequena, né? Um graça, assim.